Este é Pedro. Ele coordena uma equipe de projetos na empresa que trabalha. Pedro gosta de resolver problemas de forma ágil e criativa. Por isso, costuma inovar nas soluções. E espera o mesmo dos membros da equipe. Com seu jeito objetivo e exigente, Pedro pode chatear algumas pessoas que não se sentem confortáveis trabalhando com ele. Apesar disso, o desempenho da equipe melhora a cada mês. E as metas são batidas sempre. Os membros da equipe sabem que Pedro exigirá deles o melhor. Pedro apresenta alta dominância. Os indivíduos com alto D são assertivos, questionadores e confiantes. Essa é Laura. Ela é muito comunicativa e gosta de incentivar pessoas. No trabalho, tem um bom relacionamento com seus colegas. Seu jeito pode desagradar algumas pessoas, afinal, ela tende a falar mais do que deveria. Às vezes, acaba perdendo foco de reuniões ou fazendo promessas que não poderá cumprir. Ainda assim, Laura é um membro importante em seu local de trabalho, afinal, ela ajuda a manter a equipe unida e motivada. Laura apresenta alta influência. Indivíduos com alto I são sociáveis, persuasivos e positivos. Essa é a Dani. Ela gerencia obras de construção civil. Dani gosta de tomar decisões bem pensadas, com paciência e atenção aos detalhes. Principalmente quando essas decisões envolvem seus subordinados. Algumas pessoas da empresa acreditam que Dani leva tempo demais para tomar decisões ou concluir projetos e parece ter dificuldade para cobrar resultados de sua equipe. Apesar disso, as equipes sob a gestão de Dani são unidas e normalmente entregam trabalhos com alta qualidade. Afinal, ela incentiva todos os membros a terem o máximo de atenção ao que fazem. Dani apresenta alta estabilidade. Indivíduos com alto S são cuidadosos, amáveis e compreensivos. Esse é Carlos. Ele é um programador freelancer. Carlos gosta de seguir à risca as normas que são aplicáveis ao seu trabalho e evita perder os prazos de entrega dos seus projetos. Algumas pessoas acham Carlos muito impessoal, e podem não se adaptar ao seu modo rigoroso de seguir regras. Ainda assim, os clientes consideram Carlos um prestador de serviços importante. Afinal, ele entrega os trabalhos que atendem exatamente o que foi solicitado, dentro dos prazos adequados. Carlos apresenta alta conformidade. Indivíduos com alto C são perfeccionistas, orientados a regras e autodisciplinados. Os temperamentos dos personagens são diferentes. Todos têm potencial, mas as atividades precisam ser compatíveis com os perfis. Isso pode ser explicado pelo DISC. A ferramenta ajuda a posicionar estrategicamente as pessoas em sua empresa, aumentando consideravelmente as chances de sucesso em organizações de grupos processos de seleção, gestão de conflitos e promoção. A carreira Miller pode te ajudar a entender o comportamento de seu colaborador e candidato. Entre em contato conosco!